Mais uma boa noite à jogada e estamos aqui desenvolvendo um, um, um grupo virtual de aceleração de negócios e eu estou aqui com o meu correspondente no extremo sul do país, o Roger. Olá, olá! Bom, então a gente segue aqui nessa série analisando alguns temas que estão passando batido às vezes pela grande mídia, mas que tem tudo a ver com o, o nosso né, a nossa vida prática, né? E mas também tem suas, suas seus desdobramentos políticos, né? E financeiros e estratégicos. Então o tema de hoje é uma continuação do tema dos outros dias. É, mas também é um tema novo, que é esse grande programa em massa de distribuição né, de dinheiro público, né, um auxílio emergencial, né, que é, é hoje uma proposta que está sendo discutida em nível global. E o Roger trouxe uma pesquisa para a gente sobre todo esse é, universo de... de é, de, de relações, né, de, de que, que esse um, um, um projeto, né, que, um, uma empreita, um, um, uma operação dessa de distribuição de tanto dinheiro em, em espécie, em alguns casos, né, para para milhões de pessoas, né, possivelmente algo que ainda não aconteceu no mundo e que vai estar tá rolando nos próximos dias e que vai estar é, sendo o interesse principal as buscas de milhões de brasileiros. né? O que, que que você descobriu aí, Roger, sobre isso? É, falando nisso, você já viu se o seu aplicativo liberou o seu dinheiro? E aí, Rodrigo, boa noite para todo mundo. É... Não, o aplicativo não me liberou. Ele, na verdade, recém funcionou. É, eu acho que justamente, parece que foi, é, nas primeiras horas ali, foi 15 milhões de, inscrição, de inscrições. E eu acho que quase todas ao mesmo tempo ali, a partir do momento que surgiu os links, o pessoal já saiu correndo para fazer. E não vou nem fazer uma crítica, porque, na verdade, como programador, eu sei da dificuldade disso, de conseguir manter um, um sistema para ter 15 milhões de acessos e cadastros em um dia só. Então, estão até de, de parabéns. Vamos ver quanto tempo vai. Uh, o cadastro agora já está rolando direitinho. O, os códigos de segurança por SMS já estão sendo enviados quase que imediatamente. E antes não estavam. Estavam demorando 4, 5 horas, 10 horas para chegar. Ontem, né? E agora já está rolando. Antes de começar, eu só queria fazer um adendo, Rodrigo, uh, ao nosso vídeo de ontem. Uma coisa que eu não citei e por esquecimento mesmo e só que hoje eu sofri ela na pele e uhum. não posso deixar de, de citar que a questão da digitalização do dinheiro faz a, a, a centraliza nessas financeiras nessa, nessas empresas de, de de cartão de crédito e nessas empresas e, e bancos centraliza as transferências, né então, enquanto que o dinheiro físico eu transfiro 10 reais para ti e fica 10 reais inteiro, é, por bancos e cartão, sempre tem uma taxa, né? E aí, na média, aí, as taxas de cartão estão 2,5% por transação, o que é bem considerável. Tá? A cada transação, 2,5%. E nas TEDs online, é 7 reais. Aí, hoje, eu fui ver meu extrato e eu vi que tava uma... Tinha sumido ali quase 50 reais, eu não dá onde, né? Aí fui ver, foi o, o banco que me, me comeu 40 reais de uma vez só, mais de 40 reais de uma vez só, por algumas Sim. TEDs e, e tal. Então. Nossa. Isso é um problema também, né? E estava é... até num. num... É pesada a taxa, né? Então, imagina quanto que vão ganhar, né? Com transações diárias aí. Não, é. E realmente é o, o, talvez o grande negócio de você acabar com o dinheiro físico, né? É você é, morder mais ainda esse, esse mercadinho aí informal que processa zilhões de operações todo dia, né? E micro-operações e no final, é, pô, é milhões é milhões né? em taxas, e é uma taxa alta. Então, é, o dinheiro em, em espécie, ele, ele é, vamos dizer assim, uma tecnologia de custo zero para esse tipo de pequeno negócio, né? Enquanto as outras é uma mordida muito alta, é uma margem. É, às vezes é a margem do cara para funcionar. Sim, quem tem margem pequena sente muito, né? E... E, bom, era só esse comentário aí. É, bom, é, vou eu, eu tentei trazer minha pesquisa aí para essa para ser auxílio emergencial, como eles chamaram, né? Mas não deixa de ser uma, baseado na, na renda básica cidadã, ou renda básica da cidadania, ou rendimento cidadão, ou renda básica universal, que são os vários nomes aí que rolam é, ao redor do mundo. E aí, claro, foi tentar fazer essa pesquisa historicamente, desde as primeiras citações a isso. E foi mais antigo do que eu esperava, as primeiras citações. Começamos aí, o, o ponto mais antigo que eu achei foi de Thomas Moore, que é relativamente conhecido na, na, na obra dele, a Utopia, de 1516. E, e ele já, já citou, já sugeriu, a, a, essa renda básica cidadã como forma de justiça social e como forma de melhor, melhoramento geral da sociedade e tal e, e claro que não rolou nessa época né mas a ideia foi evoluindo ao longo dos anos então temos outros escritores Thomas Paine também citando Charles Fourier esse eu não conheço mas uma série uma série de, de, de pensadores Inclusive um dos pensadores aí mais conhecidos desse, desse neoliberalismo o, o Milton Friedman É bem favorável à renda básica cidadã Como garantidora dessa liberdade capitalista né? E evita, Por vários motivos E... E bom, é, é um movimento global, não é um movimento nacional E vários países é, buscam implantar isso é, e, não, e não há uma definição de se é partidos de esquerda ou partidos de direita Na verdade é bem misto Em alguns países são os dois ao mesmo tempo uhum. Querendo é, Porque tem várias vantagens isso daí, né? E tem vários fatores que fazem parecer que no futuro vai ser inevitável. Uhum. Então nós temos algumas experiências aí em vários países em pequena escala. Uh, vou citar alguns países aqui que já fizeram experiências que com, com essa renda básica cidadã, renda cidadã, ou seja, conforme o nome, conforme o país é um nome diferente. Portugal, Alemanha, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Japão, Suíça, Portugal, Brasil e também tem outros países que a gente não imagina, né? É, Iraque, Kuwait, Níbia e Singapura, todas têm experiências nessa área e, ao que eu vi aqui, todas as experiências positivas, é, negando todos os argumentos que usam contra essa, essas rendas, que um deles é a inflação, poderia ser gerada ao distribuir dinheiro uh, diretamente para a população. E, e a outra é a tal da vagabundagem, né, achando que a pessoa, por receber uma renda básica, não vai deixar de procurar emprego e vai acabar desvalorizando a questão do emprego. Mas parece que ah, nada disso é real. Não, você não é. Pouco. <risos> Sem dúvida. <risos> na hora... Porque, não... Na hora que eu... que, que, que... É, na hora que implementarem isso Eu peço demissão É A ideia é as pessoas pedirem demissão Não, Dos seus empregos é... precários, né é, Todo mundo vai procurar eu, é... Ai, uh... eu seguiria trabalhando, né Eu acho que a maioria seguiria Porque uma renda básica vai te garantir ali A comida Quem sabe a tua luz, talvez nem a internet Pague, né, dependendo da, do valor então, todo mundo que quer comprar sua casa, quer comprar seu carro, quer comprar seu notebook, seu celular novo, vai, vai, vai seguir trabalhando, vai seguir atrás, né? Quer... É, com certeza. Eu, eu acho que um, um ponto que seria excelente seria para o mercado imobiliário, né? Porque realmente isso poderia eliminar um problema que é a, é a... são as pessoas sem moradia, né? questão habitacional então, assim, nossa, seria é, uma coisa que ia é injetar desenvolvimento em todas as regiões do, do país, né? Porque você tem uma, uma concentração histórica de, de pessoas e capitais, megacidades tipo Rio e São Paulo, porque não tem emprego no interior, né? Porque é, historicamente o agronegócio e, e todo o processo, a evolução do agronegócio foi eliminando postos de trabalho no campo e foi é, ao mesmo tempo concentrando os postos de trabalho nas cidades e aí é que surge as favelas, né, e, a, e essa urbanização caótica, descontrolada, porque é, as pessoas sem ter, né, esse esse esse subsídio, né, da sua alimentação, da sua, elas acabam migrando. Então, é, com certeza, se existisse isso, muita gente ia voltar para né, as terras de onde saiu e ia, isso ia irrigar desenvolvimento né, nos rincões que não têm acesso, né, que fica realmente um, sofrem um atraso. Né? E você falou sobre o, os países árabes, é uma coisa assim que a gente, da nossa perspectiva ocidental, a gente acha eles super é, retrógrados, né, e, e, e às vezes meio, é, sei lá, como dizer assim, cruéis, né, nas punições, tem pena de morte, tem tudo isso, né, tipo, enforcamento por não sei o que, etc. E... Mas historicamente, eu sei que a, a, a, um dos impérios que primeiro estabeleceu a, a previdência, a previdência social, foi um califado eh, saudita, que não era saudita, né, mas da região ali. Se, não, se eu não me lembro de Iman, Oman, uma coisa assim, mas... Esse é, esse é um exemplo de, de modo como o mundo islâmico se organizou e que é um modo assim vamos dizer assim já era uma ética de bem-estar social muito antiga né assim então o, o, o califa esse personagem esse tipo de soberano desse tempo ele criava ele institucionalizava a a legitimidade dele, justamente por defender esse direito do idoso ao, ao envelhecimento digno e, e tudo isso. Assim, né? Então, isso foi um processo civilizatório é, muito relevante nessa região né? e que está aí até hoje. E, e, é, é isso que sustenta esses... É, esses ditadores árabes que volta e vê aparecem, os sadãs, esses caras assim, né? Porque num país como a Arábia Saudita, é, que tem esse tipo de regra cruel, né? Que a gente vê, mas é, como eles têm esses direitos sociais assistidos, garantidos, aí eles têm legitimidade para esse tipo de conduta, é, vamos dizer assim, mais repressora, entende? Assim, tipo, olha, é, quer dizer, o rei te dá a sua aposentadoria, te dá a saúde pública, te dá tudo isso, mas você quer né, fazer coisas que não pode, né? você quer usar essas coisas que não pode, e não sei o que lá, então você é um ingrato, você não merece, né? e aí existe essa, é, é, vamos dizer, essa, essa moral, né? essa moral coletiva, que dá moral para esse, é, esse, esse dirigente né, é, moralizar a, a sociedade com esse tipo de norma. Né? Então, é, Kuwait, é, tem países tipo o Catar, você não paga imposto. Você não paga imposto, porque não precisa. Né? O, o, a estatal do, do governo é trilionária, e é um país, é uma cidadezinha, estado, etc. Então, assim, daí num país onde você não paga imposto, o, o dirigente desse país, o cara que permite isso, é um rei, né? Ele é, ele é um monarca com poder absoluto, né? Porque você não paga nem imposto. Então, assim, meu, é... é você... Não, não, nem, nem paga para estar tá aqui. Você tem dinheiro que agradecer, né? Porque em outro país... Então, assim, esse tipo de, de norma social é, é, é algo que, que... Eu não sei. Eu acho que eu diria que é, é, é o... Está profundamente vinculado à existência do Estado no sentido leviatã da coisa, né? De de ele é, essas essas coisas que o Estado permite né ou, ou sustenta esse tipo de compensação pela pelo envelhecimento etc é, sustenta o, o Estado Leviatã também né que, que que é truculento que é repressor e tal mas é, sustenta por causa dessa moral que eu acho que no fundo vem desse desse tipo de é, doutrina né que é religiosa e que é também em algum tipo, em algum sentido uma espécie de sabedoria né é uma sabedoria milenar e uma doutrina é, é ética e religiosa né que vem aí do, do Corão nesse caso né? mas eu acho que é assim o período onde o, o mundo islâmico já vivia isso era 900 depois de Cristo na né? A Europa era era uma, uma lama, né? Era, era, era muito menos desenvolvida. As pessoas viviam. Era todo mundo analfabeto. E o mundo islâmico era é, todo mundo todo mundo alfabetizado. Tinha esse tinha as primeiras universidades surgiram no mundo islâmico. E então assim, entre outras coisas, era isso. Era quem sabe os precursores desse tipo de de ideia, né? Que agora a gente está passando parando para contemplar eh, durante esse período assim que eh, a Europa viveu a idade das trevas na Idade Média, foi a idade de ouro do, do mundo islâmico e esse tipo de coisa já foi testada lá atrás. massa, Rodrigo. Boa informação, hein? É quando eu falei que me, me, me surpreendi com um país que nem o Iraque e o Kuwait, Sim. né? é uma espécie de preconceito, claro, mas com a ideia, né, que pelo menos no, no último século são regiões de tanto conflito que a, a, parece uma surpresa ter uma estabilidade social suficiente para para tocar esse tipo de projeto, né? Mas claro, é, que bom que tu fez essa esse link aí, porque realmente eu vim com um conteúdo bem ocidental, uma visão bem ocidental e talvez tenha me faltado acesso e, e, e tempo para pegar isso ao redor do mundo, né? Esse outro lado do mundo aí. Não, às mas vezes é... a gente se desconecta, né? Isso não é... Não sei se não é conhecido, não é informado, ou não é traduzido, ou tudo isso junto, é uma ignorância que a gente leva mesmo no, no entendimento, assim, e eu só acabei chegando nessa informação porque eu é, escrevi um livro onde onde eu tive que é, me aprofundar sobre esse assunto. Né? Então, aí eu fui é, a fundo para descobrir esse tipo de coisa. Mas, pensa assim, um país tipo o Irã, é, com certeza o, o, o regime dá direitos, dá pensões, dá esse tipo de coisa a esses anciões, né, que, que seria aí essa velha guarda desses costumes e tal. E esses são os caras que vão apoiar o regime no momento que ele quer baixar normas mais mais conservadoras, esse tipo de coisa, né? Então, assim, é... mas por outro lado, você tem que pensar, pô, é um regime que garante uma previdência social e que o nós estamos tirando dos nossos anciões, né? Então, é... E a questão de garantir essa previdência, agora a questão do coronavírus, né, que, que vitima, está vitimando principalmente os idosos, né, é, porra, é a grande, grande é, questão por trás das finanças. Porque você faz previdência, você pensa nas finanças, você pensa no fim. Porque você prevê que você um dia não vai dar conta mais de trabalhar, de fazer comércio, de, né, de, de aguentar esse... esse batente e então assim a inteligência financeira é o que te leva a pensar mais adiante e, e é, ter previdência né e, e pensar de modo financeiro e também é, também isso que te faz às vezes é, ter uma família maior né porque antigamente a previdência era uma família grande né se você tivesse muitos filhos aí você ia ter mais certeza que ia ter um, uma, uma uma filha que ia ficar para cuidar de você mais velho, algo assim, né? Isso, em alguns países, tem até meio que uma regra quase fixa disso, assim, não sei se no Japão, tem muitos países que tem isso, assim, né? Índia, e nesse mundo árabe também tem muita essa cultura, né? Os, as famílias árabes têm muitos filhos, até na Europa, até nos Estados Unidos, e... Então... É, você vê o, o, o, o Irã, que todo momento é um, é um foco né, nesse tema, talvez ao, ao pegar parte das rendas do seu petróleo e pagar ali é, a previdência da, da, dessa, dessa terceira idade, ele... É, se opõe ao interesse da alta finança mundial, que quer pegar esse recurso e trazer para especulação, né, quer trazer para... Então, é, com certeza esse tipo de, de questão de jogada tá, tá aí é, meio que se movimentando por trás desse tipo de evento que a gente está assistindo, né, e, e a Previdência estavam tentando fazer uma reforma da Previdência lá na, na, na França, de qualquer maneira, e e aí agora vem o coronavírus e vai fazer de qualquer maneira, entende? Tipo, não se a coisa não passa no, no Congresso, a, a, a coisa acontece pela seleção natural, entende? Então, é, veja como esse tema é o cerne, de, de questões bélicas, e, porra, que às vezes tem séculos, né? Essa, essa rixa entre o mundo árabe, o, o Irã e Israel, isso, porra, tá aí desde que começou Israel, essa Israel moderna, né? Mas, mas assim, nas escrituras, tá lá desde milênios. E, e eu não sei, assim, eu tenho a impressão de que existem princípios éticos meio que... É, subliminares aí, que a gente ainda não consegue analisar, parar para analisar, sabe? Mas é, parece que existe um, um, é, um, um jogo meio sombrio, assim, nesse, nesse na discussão pública que acontece sobre o coronavírus, por exemplo, de tipo assim, ah, mas só vai morrer velho, né? Mas aí é como se existisse um... um uma entidade é, infernal que vai chegar para você assim e perguntar, ah, então você está dizendo que você trocaria a vida da sua avó por dinheiro? né é, Então assine aqui para manter a sua empresa, a sua o seu boteco aberto aqui, assine aqui para que você está trocando a vida de alguém, da sua família aí por dinheiro. Então existe esse, como se fosse esse teste é, moral, né, por trás de uma, de uma questão econômica que é maior e, e que eu acho que é o o, o, o que subjaz também essa, esses conflitos entre as religiões, né, são é, moralidades que estão disputando um, um, uma posição, né, na política cultural da sociedade e tal e são moralidades que eu acho que, que tratam sobre a questão da terceira idade, né? A, o, a dignidade do envelhecimento, esse tipo de coisa, né? E, e hoje o mundo vive um momento onde tem mais idosos do que crianças pela vez, primeira vez na história. né, Então, é, esse esse tipo de tendência também é um outro cenário bizarro que, que, que, que nos obriga a parar para pensar, porque... É, se você passa a ter mais idosos do que crianças, é, quem vai cuidar desses idosos um dia, né? Então é isso que começou a incomodar, justamente talvez fazer essa, essa, esse levante, essa onda de extrema direita pelo mundo, né? Porque eles começaram a ter medo de que vai até 2050 vai ter mais árabes do que europeu na Europa, porque os europeus não estão é, se reproduzindo na mesma velocidade, mesmo, se procriando mesmo, né? Porque, porque os europeus não, não, não contam que vão ter filhos para sustentar eles na, na velhice. Eles contam que eles vão ter é, títulos, é, né, investimentos, aplicações, renda fixa, é, coisas coisas que se financiarizaram, e, e olha qual o país que mais está prevendo esse decrescimento populacional é justamente a Suíça, né? É o país onde você mais tem é, é essa cultura financeira mais mais profunda, né? Então, olha, olha o, o, a mensagem, né? Que é histórica, que que, meio que se revela aí de tipo assim, tem profecias islâmicas dizendo que isso ia acontecer, né? E porque se você pensar é como se a, a sociedade ocidental racional né que, que é, convergiu para essa ética vamos dizer protestante do capitalismo está meio que se auto está se é, é, meio que fazendo um suicídio demográfico né o suicídio existencial ou financiarizando a sua a, a sua prole né está trocando os filhos ou esse compromisso com a vida, né, no sentido biológico da coisa, pelo dinheiro e pelo tempo para curtir a vida e, é, e viajar e postar coisas no Instagram, né. Então, é, esse, esse, você vê, a, a, a questão filosófica e religiosa e existencial toda que perdeia essa questão, é talvez a questão mais mais profunda que exista, né? Porque está aí em doutrinas em né? no Corão e no Torá e etc. É, há muito tempo e não e, e, e, e assim ainda está acontecendo, né? Esse todo esse processo. É, Rodrigo, eu concordo bem contigo. Tem a ver muito com questão ética e moral, e é, cultural, a ética e moral da, do, das culturas, né? É, tanto é que temos aí, né, nesse sistema ocidental capitalista, aí, a, a visão de que o egoísmo é, coletivo é o que geraria a, o avanço da sociedade dentro desse sistema, né? É uma coisa que eu questiono bastante, é, porque não. Não, não, não, não compartilho dessa ideia de que o ser humano é egoísta por natureza E, na verdade, ao contrário Eu imagino que, na verdade, as construções do mundo As coisas boas construídas no mundo Elas são altruístas, né? E o, e o egoísmo, ele, ele usufrui disso só Mas ele não é um construtor é... Bom, a, a questão da natalidade Eu discordo um pouquinho, assim do meu ponto de vista não não não é por isso exatamente que as pessoas têm muitos filhos pela questão da segurança do futuro, é mais uma questão cultural e, e, e conheço pessoas que têm bastante filhos porque gostam muito amam muito né? não estão pensando necessariamente no, num futuro apesar de claro, isso culturalmente pode ter vindo do passado né as famílias maiores acabavam dando mais certo e os, as pessoas mais velhas com mais filhos acabaram tendo uma, uma aposentadoria mais confortável. E na natalidade, a Europa é a que mais sofre com isso, né? Tanto é que é, muitos desses movimentos da renda básica são justamente para para casais que querem ter filhos e existe uma série de de, de incentivos para isso. E e bom, Uh, apesar disso, né, uh, o que parece que está rolando É a renda básica universal mesmo assim, Porque ao invés de você de selecionar quem recebe uma renda é, a, a, Uma das ideias que mais está rolando É você distribuir igualmente entre todos os cidadãos Seja rico, seja pobre Seja qual for a, a classe que estiver Por vários motivos né, Porque um, você não você não estigmatiza um grupo social e, e você não cria incentivos para que a pessoa se mantenha em um grupo social ou, ou se mantenha casada ou se mantenha solteira conforme a vantagem, né? Tipo, vou me manter casada porque assim receba a renda ou vou me manter solteiro porque assim recebo uma renda maior. Então, essa distribuição igual aí entre todas as pessoas é, dá, uh, não cria incentivos para a pessoa se manter numa situação que ela não quer só para se manter recebendo esse dinheiro. Esse dinheiro. Uhum. E, para o Brasil aqui, eu estava tendo uma aula aqui com o Eduardo Suplicy, que é, o sem dúvida, aí o nosso maior defensor da renda básica cidadã. E, na verdade, traz tanta informação assim que até é até difícil de, de, de, de processar. Ele tem até um livro aí que eu não sabia, que ele fala da renda básica a cidadã, a porta a porta da frente. E aí ele faz a pergunta, qual é o jeito certo de sair e entrar numa casa? É pela janela? Aí a pessoa vai responder, não, é pela porta. Então, o jeito certo de sair da, da, da, da miséria e da situação da desigualdade é a renda básica. Para ele é a porta da frente, é a, é a renda básica. E... E, bom, veja só, né? Uh, no Brasil, com tudo isso que acontece, já está aprovado desde 2005 a Renda Básica Cidadã no Brasil. Foi foi aprovada com ampla maioria no Congresso, sancionada pelo Lula, uma lei bem simples, na verdade, com poucas linhas, estabelecendo o que, que seria a Renda Básica Cidadã, dando, inclusive, o direito a estrangeiros eh, residentes há mais de cinco anos, e estabelece para o, para o executivo e é, implementando isso gradualmente. E aí tem as questões, tem que levar em conta as críticas que se tem é, da inflação e da vagabundagem, digamos. É, como não gerar uma inflação se tu vai distribuir tanto dinheiro. E a solução é bem simples também, pelo próprio suplicitado, porque nada vai ser de uma hora para outra. Então, a implementação gradual de uma renda básica vai fortalecendo e aumentando a capacidade produtiva do próprio país gradualmente. Então, foge desse risco de, de inflação. E no Brasil, apesar de tudo, né, temos esse esse imenso sucesso aí de, de, de projeto piloto de renda básica cidadã, que é o Bolsa Família, que já está mais que provado que não só diminuiu a desigualdade, como uh, melhorou a economia em geral e aumentou a capacidade produtiva do, do próprio país, principalmente para essa uh, implementação gradual. É, eu gostei muito das informações que trouxe aí do, do, do Oriente Médio. É, não sabia mesmo, uh, não tinha ideia. Eu estava com uma imagem mais... assim. É, de uma região sem, sem estabilidade para isso, mas claro, eu sabia que historicamente é, o Oriente Médio foi muito mais desenvolvido que a Europa por um bom tempo aí, e, e a Europa aí meio que né tomou tomou as coisas à força, né, não que ela tenha evoluído tanto assim. E bom, é um movimento global. E o coronavírus trouxe isso bem à tona. Então, é mais uma daquelas coisas. Já estava rolando, estava com um o projeto já evoluído, digamos, prontos, os cálculos prontos. E, e, e o coronavírus trouxe agora essa janela de oportunidade para ser implementada. Eu acho que tem várias coisas aí, muitas coisas. É bem complexo. E... Uma delas é a própria questão da, da superprodução, né? Uh, não, não, não é de agora que existe um problema da superprodução. A superprodução já assombrou o mundo aí algumas vezes. E é, é uma coisa bem lógica e bem óbvia, né? Se uma pessoa está conseguindo produzir o suficiente para 10, o que, que as outras 9 vão fazer, né? Então não tem muito, e aí tu tem esse mundo aí, é, lotado de golpistas, coaches, e pessoas tentando inventar um trabalho, né, desesperadamente, para conseguir ter essa renda, inventando coisa, o que é bom também, né, cria, dizem que é bom, cria inovação, mas no meu ponto de vista aí, afeta é, de forma prejudicial, vou dar um exemplo. É existem já mercados feiras vamos pegar feiras mercado é muito geral feiras pelinhas é, tu vai lá para comprar as alfaces e, e verduras e legumes e uma pessoa agora um jovem que está querendo entrar no mercado de trabalho ele quer virar empresário ele vai pegar um, um dinheiro aí vai pegar um empréstimo e vai entrar nesse mercado ele está desesperado, ele precisa manter a sua renda. E Enquanto os outros já estão estabelecidos, o dono lá da outra feira lá já está já há 20, 30 anos trabalhando com aquilo. E esse jovem vai entrar. O que, que ele vai fazer? Né? Ele vai entrar de forma competitiva pra, em preços, né, em, em ação, para conseguir o mercado né, para conseguir uma, uma fatia desse mercado. E, e aí faz essa guerra de preços para baixo faz essa guerra de. De preços e muitos deles não conseguem. Quem está iniciando vai lá, não consegue e fica só com a dívida depois. E isso causa um efeito que quem já estava estabelecido acaba sofrendo um pouco. Então, nessa nessa situação em que realmente não há emprego, né? somos uma geração em que não há emprego para todo mundo. Uh... É, você não ter uma garantia de renda básica faz, a, faz as pessoas tomarem atitudes mais desesperadas Afetando todo o mercado E, bom pelo menos do meu ponto de vista Isso não traz inovação Isso traz desespero E, e a inovação, na verdade, se dá através da, do clássico ócio criativo né É isso que traz a, a inovação então temos aí, né, eu, eu, a não ser que eu viva numa bolha, muito bolha mesmo assim, o que eu vejo é que a maioria da, das pessoas, elas querem criar coisas, elas querem contribuir com, com o mundo e se elas tivessem uma chance de não sair desesperadamente, aceitando qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de situação, é, é, elas teriam ideias muito melhores e teriam tempo, um tempo muito melhor para desenvolver coisas realmente mais benéficas para a sociedade. Mas, claro, tudo isso aí são conjecturas minhas. Ah, falta exemplos, né? Mesmo a Finlândia aí que adotou, eu acho que ela já terminou a renda básica e, e mesmo nos outros países aí ah, é muito em pequena escala para a gente saber os resultados finais disso daí. Mas, mas assim, dos pequenos projetos, pelo menos que eu vi é, Todos foram benéficos Não houve nada disso de, de, de, de as pessoas deixarem de querer trabalhar Pelo contrário, né as pessoas começam a querer trabalhar em coisas melhores uhum. e, e, claro, existe aí uma, uma pressão pesada é, Para não ter justamente nessa visão que agora esse governo brasileiro aí o executivo adota, né? Que é cada um por si, cada um se vire, cada um cuide dos seus velhos, né? Porque ninguém é papai e mamãe de ninguém e já põe nessa questão assim e, e, e aí a classe média enlouquece, né? Porque um dos erros que eu vejo aí das pessoas é todo mundo acha que é o único que trabalha, né? Uhum. Então pega a classe média, porque eu fico pagando imposto. Para ficar sustentando esses vagabundos, porque acho que é a única pessoa que trabalha nesse mundo é. e não vê o trabalho do outro, né? E o quanto é difícil o trabalho do outro, o quanto é difícil a vida do outro. Uhum. Não se dá conta que isso melhoraria para si mesmo, né? Traria, traria benefícios para si em vários âmbitos, né? Pro, o, aumentaria Sim. os retornos financeiros da sua empresa, geraria paz social, né? diminuiria. Diminuiria o número de pessoas tendo que entrar para crime. Isso é real, né? É, é. Tem uma boa porcentagem aí do, da, das pessoas que acabam entrando no, no crime. É por questão de dinheiro mesmo, não é por questão de índole. e Então, parece que não se dão conta, assim. E, e é o que falam do problema do Brasil aí, para adotar essa renda básica universal. O Suplicy dá até uma reclamada, né, que ele mandou mais de 20 cartas para a Dilma, é, querendo uma conferência com ela para tratar esse assunto. E a Dilma não respondeu. Mas, claro, estava na, naquela... Naquela... Na da navalha, ali na corda bamba, né? E se só um Bolsa Família de R$70 já gera toda essa reação, né? Eu uma renda básica universal a reação negativa que que vai gerar, ainda mais que vamos estar tá pensando aí em, em, em, em formas de financiar isso, como se financiaria essa renda e, e, e claro entra nessa nessa forma de financiar, a taxação de grandes fortunas, o imposto de renda negativo e que para quem não sabe aí né tipo os mais ricos pagam nessa ideia de imposto de renda negativo que é uma das, das defesas também do suplicy pelo menos era é, os, os de maior renda pagam mais imposto Os de média renda pagam um imposto menor E os de baixa renda pegam esse imposto para si Ou seja, ao invés de pagar imposto, eles recebem Isso daí É uma forma de, de equilíbrio e, e dá para ver, pela pela questão das pessoas que defendem isso ao redor do mundo, não tem a ver com socialista, não tem a ver com comunista, né? Temos muitos neoliberais liberais defendendo isso. Uhum. E, e, e pelo menos do ponto de vista dos neoliberais, liberais, tá essa questão aí da superprodução, da supercapacidade produtiva da, da, do, do maquinário e agora com a, com a nova revolução industrial, com a inteligência artificial e robótica, né? a questão da produção de bens materiais ela vai exigir cada vez um trabalho mínimo, né? E aí acaba todo mundo fazendo que no Brasil indo para pro, os serviços e forçando a barra forçando mesmo, né? É, eu vejo como uma forma de desespero aí não, não, uh, em busca do, do dinheiro. Então eu vejo como inevitável. aí Vejo como inevitável no futuro vão ter que vencer um monte de barreiras. Mas... Seja a forma que for, isso pode ser discutido, quais vão ser as formas de renda básica, mas seja a forma que for, eu acho que é inevitável. É, eu acho que, que é, uma, é uma forma, talvez, é, que... que Talvez a única forma que, que exista de você realmente incluir todo mundo, né, toda a sociedade, realmente é, liberar o potencial humano para a evolução né, é, é, plena. Né? Eu acho que o, o, o, o que realmente se vê do desenvolvimento do, do homem dentro do da população que existe no planeta e, e, e assim pegando pelos dados assim de quantos países vivem é, em condições modernas né assim tipo boa parte dos países do mundo vive no século 19 ainda e alguns no século 20 alguns no século 21 né então é, o o tempo ele é relativo nesse sentido assim né a, a, vamos dizer que a raça humana ela tá ela tá meio que organizada numa, numa fila onde existem pessoas que estão no futuro e existem pessoas que estão no passado porque a fila é tão grande que que, que volta no tempo né então é, são regiões onde se vive ainda de forma tribal né e, e é, ou então assim se vive do extrativismo do né? não, não é, dizendo que isso são formas menos evoluídas né de, de, de vida mas é, esse, esse existe um grande é uma grande área no mundo onde as tecnologias do século XXI não chegaram e, e se essa renda mínima universal existisse um índio ia poder pegar e ter um celular ia poder é, incluir a cultura dele dentro desse dessa aldeia global né, em vez de ter que é, extrair da natureza ou né, é, se virar lá para conseguir o seu sustento, a sua existência. Né? E aí isso vale para todos os grupos étnicos do mundo e tudo mais. Então, assim a, a internet ainda chegou a só metade das pessoas do planeta, é, praticamente, e ela já é o que é. Né? Imagina se a gente desse os 100 dólares necessários para que a outra metade comprasse um celular e entrasse... No, no, no Twitter ou no WhatsApp, né? Então, é, eu acho que esse projeto seria, assim, nossa, um, realmente um novo marco na, na história da evolução humana. E realmente num, num cenário assim, é, a gente ia liberar muito do potencial criativo do homem para, como você falou, pensar as soluções certas para as coisas, né? Em vez de pensar só como sobreviver, como pagar as contas, né? seria assim como se você libertasse a humanidade desse medo, né? Esse medo da escassez, esse medo é, permanente e talvez a gente conseguisse aí um, um, uma vitória sobre o egoísmo coletivo, né? Um, um, um novo consenso né? de, de, de dignidade para todos, né? É, mas mas realmente vencer o, o, o a mentalidade egoísta que existe que imperem como você disse né essa essa cultura de classe média de que só eles trabalham né e, e que só esse tipo de trabalho maçante é o trabalho o resto não é trabalho né se você um trabalho na área artística, se você é um designer, alguma coisa assim, você não, não trabalha de verdade, né, cara? Qual é? Vai, é sempre você é, é, é reduzido desse jeito, né? Então, é, eu acho que isso é, pode ser uma, uma nova etapa nesse sentido. Assim. Agora, por outro lado, esse tipo de, de projeto também tem... É, falas eh, contra esse tipo de projeto, que eu já, já ouvi falar aí, mas que, vamos dizer, na mesma linha do que eu estava falando, dos califados e etc, isso poderia eventualmente criar um tipo de califado global, você não acha assim, tipo, é, a instituição que defendesse e, e garantisse isso para o mundo seria uma instituição onipotente, algo nesse, nesse sentido. O que, que você acha, Roger? Existe esse preço a se pagar por uma coisa assim? Eu acho que, vamos pensar aí a nível de aposentadoria no Brasil, a aposentadoria no Brasil garante alguma, algum, a manutenção de algum califado, não, não me parece. Enquanto houver uma alternância de poder, né? é, a ideia não é que um, um califa um rei vai estar dando alguma coisa né é uma forma de é um, é uma criação do, do circuito do dinheiro né que que acaba virando sistema e aí, a partir do momento que esse circuito está montado né quem administra esse esse circuito não importa muito eu acho assim até eu acho que eu acho que até o contrário né é libertador é e evita o esse populismo, né? Porque ninguém vai estar tá votando, escolhendo líderes por desespero financeiro, né? É, não poderá ser usado esse desespero financeiro como como medida, né? E claro, depois de implementado, quem que vai ser a pessoa a, a querer desmanchar isso daí? Né? Não, não, não me parece que vai querer que vai ter um líder querendo desmanchar isso bem. Eu acho que a questão de dominação por grupos e ou por famílias, dominação de um país inteiro, de regiões inteiras, é, tem mais a ver aí com, com organização social e, e cultura do que do que com manutenção de, de, de um sistema de benefícios, né? porque os benefícios já existem por aí e, ao que me parece, não não trazem nenhuma manutenção, pelo menos aí nesses países mais desenvolvidos, que inclui o Brasil, uh, não há uma manutenção de um de um grupo social no poder só por causa, para se manter a, a, a sua aposentadoria. né É claro que isso, é, isso acaba sendo usado na nos debates eleitorais, e... Mas não creio, não. Tu acha isso? Tu acha que poderia gerar um... uma dominação? Um... O povo vai querer manter um, um grupo no poder só para não perder a, a mamata? <risos> uh, eu, Cara, eu acho assim, que historicamente, de verdade, a gente observa esse tipo de personagem que institui algo assim se tornar um, um uh, historicamente eu acho que a gente vai não pode negar que todos os caras que institucionalizam algum tipo de política populista eles se tornam imperadores né cara então assim tem o Júlio César na Roma antiga ele é, depois que ele volta lá das campanhas dele ele cria alguns tipos de programa coisa assim nesse sentido também de garantir o pão para as pessoas e e aí ele vira o um imperador com isso né ou seja ele ele se se outorga como como é, líder único da, da sociedade romana e acaba traído por quem pela elite né pelos pelas outras elites é, da sociedade romana né então é, ele ele acaba sendo traído pela elite porque ele ajuda os pobres certo mas ao mesmo tempo ele ajuda os pobres e centraliza o poder nele né e se transforma assim num, uma pessoa com superpoderes. É, e, e essa é a, a eu diria assim, a, a ambiguidade histórica que eu acho que a gente é, precisa compreender na, na política e na nossa política, especialmente como latino-americanos, porque a gente é, tem uma descendência muito direta dessa realidade italiana e dessa... É, origem do, do, do, do, é, desse, desse império romano que, que é, evoluiu e se desdobrou e veio parar na, na colonização cristã na América do Sul, né? católico-romano. Né? Então, é, a grande dicotomia da coisa aí é que, ao mesmo tempo, a gente ama e odeia os ditadores, né, cara? E, e justamente o nosso amor, o amor de alguns grupos a uma figura política é o que cria um ditador que é visto como ditador para outro grupo político, né? Então, é, vamos dizer assim, na Rússia hoje, o Vladimir Putin, ele é um cara que é, ele, ele ficaria parecido com esse Júlio César histórico é amado pelas massas, né? Porque ele fez a vida da, do russo melhorar, mas, ao mesmo tempo, ele é odiado pela elite de Moscou. né? Então, assim, mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que mantém esse ninho de cobras dessa elite é, no, na linha. Mais ou menos como é, foi a Roma antiga também, né? Que, que as cujas suas elites eram Pessoas também é, ardilosas, conspiradoras e tal. E não é à toa que ficaram essas histórias, né? O Até Brutus e, e etc. Então, é, pensa assim, um, um cara como Bolsonaro hoje, que já tem uma rejeição grande por parte do, da população, daí ele só dele ceder a esse tipo de política da, da renda de emergência, mesmo sendo contra, mas ele, ele cedendo, já, já vai aumentar a aprovação dele. Pode, pode ter certeza aí de, de assim, esse dinheiro está chegando na mão das pessoas, as pessoas, a rejeição ao governo vai diminuir, né? E, e não tem a dúvida de que ele vai ter um lucro político nesse sentido, né? Então, é... E, assim aí a gente pega outros exemplos o, o pai dos pobres no Brasil Getúlio Vargas né que foi um, um, talvez um dos soberanos um dos estadistas com, com maior concentração de poder naquele tempo talvez mais do que o rei né mais do que, o, que o Dom Pedro etc né então é... Existe um, uma coisa curiosa aí, porque é, se odeia muito os ditadores, mas, ao mesmo tempo, alguns libertadores são vistos como ditadores, né? e, e alguns desses é, libertadores, eles são é, difamados, né? ou são... É, eleitos esses, esses super-heróis. Enfim, é uma, é uma coisa que a gente se, se colocar em perspectiva alguns líderes políticos de outras regiões do mundo, sei lá, talvez um, um líder no, no sul da Ásia, aqueles caras do tempo do Vietnã, da Indochina, do né, dessas guerrilhas, um cara como o líder da Coreia é, e tantos outros que, do lado de cá, a gente vê como ditadores, eles podem ser os heróis daquele daquele povo, né? E, e o Bolsonaro é o herói de, de alguns aqui também, né? É, não sei se pelas políticas nesse sentido de assistência, né? talvez por outros tipos de regalias, outras mamatas que estão surgindo, né? Então, é, eu acho que a, a, uma, aquele que capitanear uma proposta assim, ou fizer, assinar, embaixo de uma proposta assim, é, certamente vai concentrar um poder é, estratosférico nesse sentido político, né? E... E o poder concentrado, o poder corrompe. Né? Então, o poder concentrado, corrompe, concentra também essa corrupção. Então, é... e aí é que mora, eu acho, que todo esse, esse... É... dilema, esse, esse paradoxo, né? vamos dizer, político. Né? Que os heróis viram vilões e os, virões... e os vilões, em alguns momentos, também viram heró... heróis, né? em muitas cenas e eu acho que isso é a própria, um, o jogo do poder e a relação do poder, né, o poder transformador do poder, né, então, é, eu, eu acho que essa é a grande questão, assim, se uma proposta como essa surge em nível global, como uma proposta que está sendo discutida e virando um consenso, etc., aí já, já, já é um pouco diferente. Você está vendo aí, nesse momento, um país como os Estados Unidos, né? um país que tem as melhores universidades do mundo, é, dividido também entre populismo de direita e populismo de esquerda. Hoje o Sanders é, renunciou à campanha dele, né? mas pois eu vi, ele renunciou à a, a, a intenção de se candidatar ou só suspendeu a campanha? Eu vi por cima, achei meio impressionante. Ele suspendeu, declarou a suspensão da campanha e é, anunciou que estaria aos poucos saindo da corrida, eu acho. Pelo que eu entendi. Como se ele estivesse aceitando aí ser alguma espécie de é, parte do governo com o Biden. Então, eu fiquei com essa impressão de que ele está é, aderindo a esse, a, esse, a esse outro projeto, né? mas eu fiquei com muitas dúvidas assim, sobre o que realmente pode estar por trás dessa renúncia dele, porque eu acho assim, que num contexto como o estouro que foi nas últimas semanas do coronavírus, é, Simplesmente foi a oportunidade perfeita para ele, né? o cenário perfeito para ele. Eu sei que não pode mais fazer comício, etc., meio que interrompeu a coisa, né? mas é, no meio digital a campanha, o nome dele devia estar em cada vez mais alta. Então, é, não sei, talvez surjam outras informações de por que ele optou por, por abandonar a corrida presidencial, mas pô, certamente se o Sanders chegasse lá e implementasse isso, né, ele faria algum tipo de política pública virar, é, vamos dizer assim, o, o, o Sanders Voucher, entendeu? É, esse tipo de, de programa público e de populista, vamos dizer assim, concentra esse tipo de poder e vira uma arma política que depois a gente não, não sabe como é que um personagem como esse usa, né? É, e aí o Trump, o Trump também é outro populista, né? Que do outro lado tem o seu a sua, a sua é, bolha de seguidores e, e, e tem tem algum tipo de regalia para essa galera, né? No, no mundo dos empresários ele criou algum tipo de bolsa família dos empresários que foi na verdade uma uma baita de uma renúncia é, fiscal né ele, ele é, extinguiu um monte de impostos para grandes empresas e não sei se numa tentativa de atrair capital internacional para os Estados Unidos assim mas é, é, essa é uma outra forma de, de é, virar um super-herói de uma classe, entende? E eu acho que é, é, é algo que ronda esse tema mesmo e, e ronda, ronda historicamente. Né? Então, é, esse, esse tipo de política progressista, vamos pensar assim, é, que de fato é progressista, às vezes é, uma, é, é a mesma... É o mesmo instrumento político que, na mão de um estadista, de um governante, vira autorização dele é, eliminar opositores. né? Então, aí eu acho que vira esse, esse eterno paradoxo da política e, e esse dilema, esse, essa questão filosófica existencial que o poder traz para a gente, né? que é sempre isso. Assim, o poder é sempre essa faca de, de, de dois gumes e é, sempre tem essa, esse, ele sempre se, se expressa de uma forma, como uma coisa ambígua, né? ele sempre, o poder que pode ser bom, pode ser ruim, e se foi bom, pode apostar que em outro momento vai ser ruim. É, não, não tem como, não existe almoço grátis, né, cara? Essa, essa, você citou o Friedman aí, sobre esse tema e, e no, no final, eu, eu acho muito legal como o Friedman, ele responde ele mesmo com essa frase muitas vezes, né? Qual será o almoço grátis desse, desse dessa renda básica universal? O que que ele explicou, né? Qual é o preço desse almoço grátis, né? Eu acho que essa é a questão. E, é, num tempo onde existe tanta é, tanto controle eletrônico das pessoas, reconhecimento facial... Né, a gente 100% conectado o tempo todo, realmente esse tipo de, de projeto, né, pegando o link com o gancho com que a gente falou outro dia, é, talvez obrigasse todo mundo a ter essa conta, a estar digitalizado, e aí seria mais um passo para eliminar o dinheiro físico mesmo. né? E, e aí realmente o Estado ia ter controle absoluto sobre sobre a vida das pessoas né então poderia ser aí um super absolutismo mundial que, que estaria é, é, se instalando com isso né então é pegando assim o que muitos pensam ou chamam de teoria da conspiração eu penso assim que se você olhar na história não, não faltam exemplos de que não, não fica esse tipo de de política pública não fica só na conspiração realmente forma imperadores e, e é, né, personagens absolutistas aí que vão eliminar opositores como o Júlio César eliminou Arrodo né ele, é, e, e mesmo mesmo assim foi, herói, foi um herói para muitos né então e aí no final a gente sempre vai ficar nessa de, de ficar é, né? até Hitler foi herói para muitos né? em, algum, em algum momento né ou criou políticas bastante progressistas nesse sentido né de assistencialismo social e tal né? essa é a ideia do nacional-socialismo né é, é o socialismo entre alemães né, um socialismo que não é o soviético, que isso aí é entre eslavos. Né? Esse, é, então, o eu acho que esse tipo de política, primeiro, institui esse poder, né esse poder é, de, de lei para esse tipo de líder político e, no final, é, esse poder vira uma, uma ferramenta letal. né E, não sei, é, eu, eu, pessoalmente, eu, eu me vejo como um varguista né? no, no sentido na política nacional. É, eu acho que a gente deve muito até hoje a, a, a, a, a, a, a luta dele e o sacrifício dele. né Até hoje, porque a industrialização que a gente teve foi boa parte graças a ele. Né? O que você acha? Bom, Rodrigo, é... Não, eu acho que tem esse risco, sim, e, se tu for ver, não é nem precisa ir muito longe na história, o século XX todo foi cheio de, de ditadores, né, e tem Vargas no Brasil e e ao redor do mundo todo, e inclusive em países como Estados Unidos, né, com a família Bush, com outras famílias que sempre dominaram o poder, né, e entramos no século 21 com a mesma coisa ainda. Um problema não resolvido, né? O Putin tá lá, como tu falou. O Xi Jinping acabou de conseguir mais tempo no no poder, né? É, na Venezuela se mantém mais ou menos a mesma, a mesma coisa. É, existe um monte de, de reinados ainda com reis, né? Rainha, rainha da Inglaterra. Não, não é tão fraquinha assim de, de poder, não é uma coisa tão... Tão sem poder, tem, tem o seu poder ali Não só na Inglaterra, mas mais outros países Então nós entramos no século 21 já é, um essa Sempre com essa tendência A, a, a essas espécies de ditaduras né é, Se existe uma sabedoria nisso ou não É difícil, né eu gostaria que não Eu, gostaria, eu gosto da alternância de poder Mas... Se pudesse, por mim, no ponto de vista, aí dava o Lula de novo, aí, 16 anos, aí, né, Porque fez um bom trabalho. E aí entra nesse problema aí: toda vez que fizer um bom trabalho, é, vamos tomar atitude para tirar a pessoa, para não ter risco dela virar uma, uma ditatorial, né? É, e viramos. isso, isso, é, e isso talvez você vai, possa se agravar mais ainda. Pela questão que agora se fala na criação de uma Constituição global, né? Uhum. Então, se estamos falando em uma Constituição global, estamos falando também de um executivo aí é, centralizado ao redor do mundo, né? E aí vai estar o quê? Vai estar o Putin, o Trump e o Xi Jinping é, disputando eleições da presidente do mundo, né? É. É, tentando alterar a Constituição para se reeleger em 2050. Não sei, eu sei que eu acho que é o seguinte A gente vai ter que passar por essa experiência aí De, de, de globalizar a organização social Agora, se isso vai nos trazer o risco de uma ditadura global Ou se vai ser o contrário, né? Uma organização global vai acabar diminuindo os poderes internos dentro dos países Aí ah, não sei, eu acredito na criação de sistema, né, Rodrigo? Então, tu imagina aí, vou dar um exemplo assim, né? Imagina que a, essa questão da renda básica cidadã seja, um, seja feita através de uma blockchain, através de um dinheiro único. Você pode programar que a distribuição do dinheiro seja automática toda vez que alguém faz uma transferência, é descontado 5%, digamos. E aí, toda vez que esse dinheiro 5% é descontado, é altamente automaticamente distribuído entre o que foi programado para ser distribuído. Então, esse sistema ainda estaria independente de, de quem está no poder. Eu acho que quanto mais complexo se torna o, o, o sistema, mais difícil fica para um, uma pessoa só tomar o poder. Mas também não sei. Eu acho que é um risco aí. A gente tem quantidade de filmes aí Futuristas de um futuro ditatorial, global Tem esse pensamento, esse medo aí Mas aí qual seria a outra alternativa, né? Seria um anarquismo de bairro? Né? Não, não vejo isso possível Então, eu não, é uma pergunta que eu não sei Eu acho que é uma experiência que a gente tem que vai ter que passar E, e pelo menos é o que parece... Por mais ditatorial que tenha sido, qualquer um, todos caíram, né? É, não, não, não se mantém. Seja derrubado pelas próprias elites, seja derrubado pelo próprio povo, chega uma hora que não se mantém. E ao que me parece, assim, na, na, na visão superficial da, da história, é, conforme mais passa o tempo, menos espaço há para essas ditaduras, porque há o aumento de consciência, né? momento de consciência, então não é tão fácil, cada vez fica mais difícil de tu enganar. Então, agora, tu disse que a renda básica poderia aumentar isso? Até poderia, mas agora tu pega aí a Finlândia, né, em 2017. Tá sem áudio? Aí, agora aí. sim. Certinho? Tá. É... Bom, Rodrigo, é uma boa, é um bom ponto isso que tu botou, se se essa renda básica poderia é, criar mais condições de ditadura. Não sei te dizer. Eu sei que as ditaduras e os poderes absolutos já existiam antes dessa renda. Mesmo que que, que houvesse uma pequena distribuição, uma pequena caridade do Estado, é, essas ditaduras já existiam antes. Se vai aumentar ou não, eu não sei. Fiquei imaginando por países. né? Eu Acho que é tudo questão de do país. A aí em 2017 começou o seu projeto aí de renda básica. Eu fico achando, não me parece, que eu conheço da Finlândia, que eles estariam elegendo um líder absolutista só para manter essa renda. Agora, é claro, né, tipo por que, que o Putin segue no poder? Porque ele melhorou as condições de vida do seu povo, né? e o povo sentiu na pele. Então, eu acho que a partir do momento em que, em que tu já está com um povo numa situação precária, é, toda melhora, qualquer que seja, né, vai ser vista com bons olhos e vai acabar sendo associada a um líder específico. Mas eu acho que a partir do momento em que tu tem uma estabilidade social já com, com um longo prazo, é, fica muito mais difícil de, dessas lideranças assumirem mas a ditadura ela ela está aí né o, o poder é mundial é, é compartilhado por poucos é, historicamente e ainda até hoje né e assim, não sei te dizer se essa renda básica vai agravar ou, ou vai agravar esse quadro ou se quando vier melhorar daí é algo que eu acho que a gente vai experimentar porque o que eu acho só é que a questão da renda básica me parece é, para manter a redução do social é, essa de renda e o que nós vamos ver é, é esse experimento social tudo experimenta é sempre uma novidade né então eu acho que vale a pena pagar para ver né é o meu ponto de vista aí É, eu acho assim, que existe um motivo pelo qual esse tipo de, de política é discutida por vários pontos de vista. Né? E porque, que ao longo da história, ela já foi até é, testada em, em, em lugares, épocas muito distantes da nossa. Né? E eu acho que realmente esse tipo de, de ferramenta de é, tipo de política é, promove um progresso e ao mesmo tempo que por ser tão poderosa é uma ferramenta que acaba sendo instrumentalizada para por, por atores políticos né e, e aí é que mora os dois lados da moeda né e, e realmente é, não, não, não tenho dúvidas de que, de alguma forma, isso vai é, ser, ter seu preço né, nesse sentido. Eu, eu entendo que vai ser muito mais é, na questão do controle, né, desse, cada vez mais esse micro controle que, que existe sobre a gente. Assim, tipo, agora, se você fala alguma coisa perto do seu celular, daqui a pouco aparece um anúncio. Da, da, daquilo ali, né? Então, a gente já está é, meio que avançado nesse sentido, assim, de, de Estado de, de Jorge Orwell. né? E, e aí, você receber uma mesadinha do governo é, só contribui para você é, aquilo que, que, que a gente falou antes, né? Você meio que ter uma dívida com esse é, Estado, esse governo esse poder e até é, cria um, uma situação assim quem quer que fale mal desse cara ele é um cara que é um traidor né alguém que é, pode ser vítima de um linchamento pô vai vai, é, vai vai questionar o pão dos meus filhos cara como é que é né quem tá dando é, o pão dos meus filhos então assim é, é que tá. É, acho que a, a grande questão é se o Maquiavel estava certo ou não, né? meu? Tipo, os fins justificam os meios. É, quando, né? Quando os fins justificam os meios, né? Tipo assim, pro Vargas eu acho que eu acho que a gente saiu no lucro. Os fins justificaram os meios agora tem outras situações onde onde esse tipo de construção fica inaceitável, né? Às vezes ali existe um um sacrifício muito grande para os fins, né? Um sacrifício muito imoral, muito é, muito violento, né? Eu assim não me incomodaria se alguns personagens que a gente é, comenta fossem os pagadores da conta, né? Tipo grandes fortunas, coisas assim do tipo. É, agora, quando esse processo político em geral acaba acaba caindo para para eliminação de alguém, entende? E aí e aí que mora a questão, assim, tipo quando você acha legítimo a eliminação de alguém alguém vai achar legítima a sua eliminação também, né? E aí é que mora esses dois lados da moeda que eu tava falando, né? Então, assim, esse, esse, esse níquel grátis que a gente ganha vem com chumbo grátis do outro lado, né? E eu acho que no nível global, o que que poderia vir a ser esse executivo que você falou, né? É, eu acho que que a nível global, um projeto como esse poderia ser uma, uma baita subtração da soberania regional dos países, né? do, principalmente esses países mais, mais distantes do, do, dos centros é, internacionais de poder, então vamos dizer assim, um país, talvez, como África do Sul, Indonésia, Brasil, é, Peru. É, esses países passam a ser ainda mais é, controlados pelo, por uma administração externa, né? uma, uma administração que não acontece aqui. Você vê assim, tipo, chega aí é, funcionários de bancos banco suíços e fazem live com os com, é, gente do governo brasileiro fazem é, live com o governo do mundo todo né porque porque de certa forma eles é, eles são os chefes né desse desse tipo dessa desse sistema econômico né e então é, eu acho que na prática o que se veria seria assim, um executivo regional ou local cada vez mais submisso, né, assim, talvez na, na, na linha do que a gente está vendo o exército brasileiro desempenhar o papel bizarro do exército brasileiro, né, eu diria, e, e outros exércitos nacionais fazendo a mesma coisa, né, assim, tipo, se tornando quem sabe uma uma polícia, uma polícia regional, né, uma polícia é, local ali que uma tipo uma Costa Rica talvez, os países passam, deixando de ter exército para ter polícias e é, e a alta finança comandando tudo, né, assim propina para para todo lado e, e realmente uma eliminação da ideia de nacionalidade, né, desse dessa figura nacional, né? Eu acho que o Brasil é um dos países que esse processo está é que tá mais avançado, né? E, e a, a, a possibilidade da gente virar uma espécie de um protetorado internacional, uma coisa assim, uma terra sem independência que, que vive assim simplesmente no aguardo da, das ordens dos Estados Unidos, da Europa, da China, da de for né é muito grande é porque eu acho que a gente é muito voluntariamente isso sabe o brasileiro tem uma uma alta capacidade de, de realmente é aquilo que você falou da, da vagabundagem talvez é um pouco isso assim é, o brasileiro não tem muito projeto próprio sabe não tem muita às vezes se a pessoa não tem um patrão lá, ela não, ela pega e passa o dia inteiro meio é, é que desperdiça o tempo dela. Então, é, e, e aí quando não tem um patrão, a, acaba existindo esse essa ociosidade, né? Que sim, pode ser um ócio criativo, mas ainda assim um ócio que que pode ser um procrastinador também, um ócio procrastinador. E eu acho que um país que ainda tem tudo para ser feito, né? tem tudo a ser feito ainda, né? tem vastas regiões que não tem o um mínimo de infraestrutura, não tem né, nem energia elétrica. É, a procrastinação é uma questão é, é, séria para o Brasil. E aí é, é o que você falou da vagabundagem. Né? É, ainda tem muito a ser construído, ainda tem muita simplesmente coisa a ser limpa, porque não é limpa então é, e, e muita gente ociosa que em vez de limpar de fazer qualquer coisa não, não, né, fica realmente se, se, se entrega a, esse, a essa ociosidade é, procrastinadora então eu acho que o, que o o esse esse tipo de projeto ele de certa forma ele, ele também rouba isso do, do beneficiado né tipo assim rouba dele esse esse essa luta própria com a natureza pela sobrevivência né e enfim eu, eu sei que no meio da quarentena do coronavírus é, é, declarar isso não é muito interesse para <risos> mas mas eu estou falando num sentido abstrato, né? Porque essa ideia da, da renda mínima não é nem nova e, e é, realmente assim ela, ela invoca essas questões um pouco abstratas, né? nesse sentido. Mas é, é de certa forma uma renúncia que você faz a tua autonomia, o teu a tua soberania individual, vamos dizer, para ter aquele conforto que pode ser um pouco uma, um, um arrebanhamento, né? uma coisa assim, um cabresto, uma coisa que, que tu aceita isso, bom, beleza. Né? É, como um concurso público, né? que, que, que se faz pela estabilidade, não tanto porque você, é o que você gosta, ou porque é o que você sonha, né é o que você... Acredita, mas a estabilidade, né? Então, esse, esse tipo de aposta na vida, um pouco barrigando né? a vida, assim, né? pelo conforto, eu acho que isso tem, tem um, um quê de de, é, é, de... de transformar a gente no gado mesmo, né? nessa, nessa multidão meio... É, sem, sem autenticidade própria, né? sem, sem vontade própria. E isso eu acho que, que tem um, um outro lado que é bastante perigoso quando você vê isso no, nessa macro escala. Né? E, é, e, mas ao mesmo tempo, tem o perigo dessa, dessa multidão não ter o que comer né? e, e ficar... Então, eu acho que talvez é por isso que essa questão realmente pede uma pandemia para ser discutida de verdade e discutida para valer, né? porque até aqui era quase que uma ficção. Né? E aí precisa vir virar virar um filme de terror, de ficção, para talvez a gente discutir uma ideia um pouco ficcional, mas que também é uma ideia, uma ideia muito plausível, né? senão não teria gente do, de todos os campos políticos... Defendendo, né? Eu, eu acho, particularmente, que eu defendo, sabe? Que, que eu, eu sou a favor de uma ideia assim, eu acho que é, os benefícios são maiores que os, os, os malefícios, mas é, não, não tenho dúvidas de, de que são reais esses, esses, é, esses, esses custos, né? Esse, esse outro lado da moeda. E... E quão, quão, é, isso cria novos perigos nesse sentido e, e criaria assim, também uma, uma nova necessidade do, do cidadão de ser um, um, um, um cidadão ativo no sentido político, né? de exercer a cidadania no sentido é, mais pleno e preferencialmente mais civilizado, né, cara? Porque porque assim é, eu acho que a politização dos ignorantes foi outra coisa que produziu esses ditadores modernos que, que né, da era do Facebook, se você pensar assim, pensa que o como seria se um sujeito como Zuckerberg criando essa moeda aí o Libra, ele pega e deposita lá todo mês na sua na sua Face conta, né, um, um Face Coin que, que, que todo mundo no mundo passa a receber. Porra, esse cara seria o maior ditador da história, né? o maior Júlio César que já, que já passou pelo mundo, porque ele tem é, quase 2 bilhões, mais de 2 bilhões de, de, de seguidores, de usuários do, do serviço dele. Né? Então, isso é algo que nunca se viu. E eu acho que é um puto exemplo de um, já um super governo, um supra-governo internacional, né? E que controla é, nações inteiras com, com esse tipo de ferramenta. Você vê, é, o Zuckerberg controla o Brasil hoje com ferramentas como o WhatsApp e o Facebook e o Instagram, que não são nem gratuitas, né? É, mas, mas, assim... Só de você ter o WhatsApp gratuito, o plano de dados gratuito, você já entrega a presidência do país para ele. Que, que dirá se, se fosse um, uma, um, 600 na conta, 600 reais na conta tudo mês. Pô, aí realmente o cara vira imperador, né? Sim. É, o que, que eu acho, Rodrigo. Eu acho assim, ó, na questão de governança global, a gente já vive num mundo em que existe uma governança global e o Brasil é subalterno nisso. E só que essa essa governança não é democrática, né? Não há uma possibilidade de escolher. E, e eu acho que pela tendência, pela globalização, pela e pelas capacidades da tecnologia e de comunicação entre as pessoas e a velocidade que a informação circula, eu acho que há, há uma tendência aí de globalizar as tomadas de algumas decisões. Então, a questão a discutir não é se isso vai ocorrer ou não, me parece que é mais tipo, qual tipo de governança global que vai ter. E, e na questão da, da renda básica, é, eu, acho que, eu acho que entra aí as diferenças entre as, renda, entre as rendas básicas, na questão dessa formação de ditaduras, por exemplo, e uma é nesse modelo brasileiro da renda básica como bolsa família em que existe uma seleção das pessoas, existe uma condição para tu receber, isso pode gerar, isso realmente pode gerar uma, uma, um aproveitamento aí para os líderes. Agora nesse modelo universal em que não importa quem tu seja e não importa o que que tu faça tu pode ser até um presidiário e mas tu recebe igual isso daí já muda tudo, né? Porque é incondicional. Então a renda básica condicional, eu acho que traria mais riscos de, de absolutismo. E a renda básica incondicional, em que todos recebem independente da da, da, da, da sua renda ou de qualquer coisa, é talvez fosse é, um, um alívio aí. Agora eu acho eu vou, eu vou eu vou te responder por que, que não seria universal realmente o apoio a uma proposta dessa. Sabe por quê, Roger? Porque você vê, em geral, esses líderes populistas mais populares, é, eles, eles acabam sendo apunhalados pelas elites, né? né ao longo da história, assim, esses é, casos que a gente já viu... É justamente porque é, a elite precisa dos miseráveis para poder é, é, explorar aquela aquela massa de aquele capital humano barato né não é isso assim eles querem comprar aquele capital humano barato agora quando você tem a renda básica aí esse capital humano encarece bastante o valor dele e, e aí, justamente, eu acho que essa é a, a, a classe que se opõe a um, a um projeto como esse. Então, ela não teria como ter esse apoio universal, porque o apoio realmente é, da massa seria na massa. né A massa de apoio a esse projeto seria da massa. Agora, a elite seria, com certeza, contra, porque ia encarecer seus modelos de negócios. Né? Você vê que é, esses empresários varejistas aí que estão é, apoiando o governo bolsonaro, eles não não não desistem das ideias, das políticas, mesmo com consumo retraído, eles estão felizes porque não não estão pagando todos os direitos que pagavam antes, etc. Né? E e alguns estão estão sentindo na pele, mas mesmo assim a ignorância deles é, é é maior do que, do que o bom senso nesse sentido de, de entender que o consumo a, aquecido interessa toda a economia, né? Mas. Dá um tiro no próprio pé. É, eu percebo que realmente nesse, nesse, é, nessas horas, o, as classes, é, as elites ou as aristocracias são bem. É, pouco inteligentes nessa hora de, de é, perceber como, como o papel deles é sistêmico, né? E, e eles acabam pensando no, no, no benefício individual o tempo todo, né? Ou é uma questão um pouco mais é, psicológica, assim, uma questão de é, relação com poder e dominação, sabe? Que simplesmente eu preciso ter um fraco para eu ser forte, né? e eu acho que esse talvez seja a, a, assim o núcleo da, da ignorância humana da ruindade, né, onde realmente eu, eu acabo votando para que existam sempre para sempre miseráveis para eu poder me sentir melhor que eles, né, o, o superior de, de alguma forma, né, e acho que isso no Brasil é uma cultura uma, uma cultura bem é bem as claras quase assim. tem muita gente que verbaliza isso até nesses meios empresariais assim ou tipo assim coisas como o ministro falou né tipo porra, empregada indo para para Disney né então esse pensamento com certeza ele é o que mais se opõe a uma ideia de uma ideia assim de renda básica universal o que você acha sim é, eu acho que assim, a única vantagem, se tu é empresário de grande porte, a única vantagem de tu ter uma nação com um salário cada vez menor É se teu dinheiro vem da exportação, né? É, porque aí tu, tu vai ter maiores lucros e, e aí, claro, tu tem que contar que o outro país esteja com um salário cada vez maior, para tu poder exportar cada vez mais e mas para quem é a nível nacional, eu acho que é, eu acho que é mais ignorância mesmo, né? Porque quando tu é a questão do especialista, né? Quando você se especializa muito, tu fica com a visão micro e tu não vê a visão macro. E aí tu, tu, tu, tu ah não, vai ser melhor para mim pagar salários menores, sem se dar conta que que, que a nível geral tu vai diminuir as vendas também, né? E aí entra nesses ciclos aí em que tu precisa só negar imposto, aí tu precisa apoiar um presidente que vai te garantir que tu que tu possa seguir sonegando imposto, porque o teu negócio não está muito sustentável já, né? A partir daí. É, e eu e eu acho que o Brasil tem essa elite um pouco diferente, que é de outros lugares do mundo aí, que é essa elite mesquinha mesmo aí, e que demonstrou toda a sua a sua cara mesmo, né? Então, por um lado bom, eu vejo eu vejo Um lado bom De tudo que aconteceu nos últimos anos aí no Brasil Porque pelo menos agora A gente sabe o nome de todo mundo E sabe qual é a opinião verdadeira, né? Sim, sim, sim. Então, é... eu acho que isso daí vai ter con... Desmascarados Eu acho que isso vai ter con... vai ter Consequências no futuro Mas claro, sempre fala, né? Eu posso estar sendo muito inocente de achar que estamos aumentando a nossa consciência, às vezes não, né? Pode ser que não. Eu, eu Mas é só, isso, Rodrigo. Eu só fico com a satisfação de que, com todas as máscaras cair, caindo por aí, eu, eu continuei falando exatamente as mesmas coisas e com a mesma cara que eu tinha, e, e, e falando das mesmas pessoas também. E, então, assim, é, é, enfim, pelo menos eu, eu não não é, paguei esse mico <risos> e eu acho que é como você falou quem quem passou por esse período aqui manteve a coerência né porque em alguns momentos a gente foi minoria né agora agora a oposição a esse governo os panelas etc estão aí toda noite é, mostrando a rejeição né mas durante um tempo a gente teve que é, ficar calado enquanto se tocavam um, se, se estourava um fogo de artifício por aí, né? E uhum. então assim, é, ao longo desse período a, a gente manteve o mesmo discurso e agora esse o discurso agora a realidade mostrou que, que é, o, o que, que era é, teoria de, de, de, da cabeça do economista e o que, que é a realidade na prática, né? o que, que é realmente o sistema privado, o sistema público. A gente está vendo tudo isso é, e está sendo muito pedagógico, né? Pena que eu não que perder para aprender, mas é, a política é, é uma coisa que, que cada dia é um dia, né, cara? Então é, eu acho que ainda tem muita coisa para rolar, ainda esse ano, então, vai, vai valer por uns quatro. Né? <risos> Nesse sentido político, esse ano vai... Chega a estar tá muito... cansativo, né? Chega a ser cansativo. É, com certeza. Bom, Roger, eu acho que esse papo não acaba hoje, né? Seguramente, uma, uma, a gente vai encontrar algum, algum link aí, alguma outra novidade, mas eu, eu achei assim que a gente... É, eu me surpreendi porque como a gente conseguiu cobrir tantas faces dessa questão, né? Pegando por um ponto assim, eu acho que esse conteúdo aí vai, vai ter, vai ter outros curtidores por aí, porque é, acabou me fazendo um, um, um debate longo aqui, mas também o que se, o que se juntou aqui foi bem, bem compactado e bem produtivo, né? Sim. E aí, não só a nossa discussão vai longe, como a nível global, acho que vai longe. aí, Eu acho que está só começando, né? É. Está é, é. só começando essas discussões aí. Quer dizer, já existiam, né? Mas agora entraram na, numa discussão global. Aí vamos, vamos acompanhando, né? É, você e... vê que você vai em algum momento se cruzar esse papo da renda básica universal, da... É, da... Do dinheiro eletrônico. Deu uma travada aqui, Rodrigo. Eu disse que tudo vai se cruzar. A renda básica universal, o dinheiro eletrônico. Sim, vai se cruzar. Bom, são interdependentes, né? É. Eu acho que é, agora é um mundo... Nitidamente, completamente interligados. É. E já estava visto na questão econômica, agora com o vírus se mostrou que, que na forma de organização da... está completamente interligado, não existe isolado possível, né? O vírus pega todo mundo. Bom, mas é isso aí. Então, nos vemos e amanhã. Encerro minha fala aqui. Valeu. Então tá, nos vemos amanhã. Muito obrigado. Deu umas falhadinhas agora no vídeo aqui, mas deu para entender tudo. Show. Tá. Valeu, Rodrigo. Falou.